Pessoal, dando continuidade à disciplina Gestão Estratégica de Pessoas, sou Geraldino Camilo Geral hoje, e a gente vai falar do módulo 4, Tendências na Gestão de Pessoas. A gente vai fazer uma contextualização dessas tendências e de questões especiais na unidade 1. Então, assim, nos dias de hoje, com a velocidade das mudanças, que é cada vez mais rápida, né? O conhecimento torna-se a principal vantagem competitiva da organização. Lá atrás, a gente falou de vantagem competitiva, a gente reforçou isso em outros módulos e aparece aqui novamente. Né? Saber como administrar o conhecimento é crítico para o êxito e mesmo para a sobrevivência do negócio. A maior parte do conhecimento das organizações está na mente das pessoas que as compõem. E a gente reforça também né, o quanto as pessoas são importantes dentro de uma organização. Por isso, as pessoas com, mais com maior qualificação são mais valorizadas. O que uma organização e seus empregados devem saber está né, no cerne de, da atuação da organização. Em consequência, a forma mais segura de se conseguir a tão desejada vantagem competitiva é por meio da administração de recursos humanos, ou se a gente quiser né, usar o termo mais atual, administração das pessoas, gestão de pessoas. Bom, nesse sentido, a gente vai falar de capital intelectual. O que é o capital intelectual? né É a soma dos conhecimentos, informações, propriedade intelectual, experiência de todos em uma organização que podem ser administrados a fim de gerar riqueza e vantagem competitiva. É ele que permite que a empresa reaja mais rápido que a concorrência, que lance seus produtos novos, que antecipe as necessidades do mercado. É o capital intelectual ele é entendido como uma rede eletrônica que transporta informação da empresa, à velocidade da luz. Assim. A gente está falando de pessoas, né, de conhecimento, de velocidade, de atender mercado, nesse sentido. E um dos pressupostos é a cooperação, o aprendizado compartilhado entre a empresa e seus clientes, que foge uma ligação entre eles, trazendo uma frequência, trazendo com frequência o cliente de volta na questão de retenção do cliente. Bom, nesse tópico, é importante a gente ressaltar que a globalização requer pessoal mais qualificado. A globalização né, quebra as barreiras e exige esse, esse pessoal mais qualificado. E aí, a gente começa a entender algumas tendências para os recursos humanos. Então, design altamente centrado na experiência, habilidades no centro, tomadas de decisão baseadas em arti inteligência artificial, práticas ágeis e transparência para preservar a confiança. Essas são algumas tendências na área de, pessoa, de, de gestão de pessoas. Uma das coisas que a gente precisa reforçar, e aí a pandemia trouxe esse contexto para todas as organizações, ou pelo menos para a maioria delas, foi a questão do trabalho remoto ou do teletrabalho, ou seja, né? levar o trabalho aos trabalhadores onde eles estiverem, em vez de levá-los ao trabalho. O trabalho pode ser feito em casa, no escritório próximo da residência, mas não necessariamente dentro da organização no qual se trabalha. E aí uma série de ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas para isso, né? computador, câmera, microfone, etc., para realizar teletrabalho. Nas últimas décadas, acompanhando a própria evolução dos mercados internacionais, é, passou-se a exigir das organizações novas posturas em relação aos seus quadros funcionais e inclusão de novos grupos minoritários em seu meio. Esses grupos incluem a própria inserção da mulher, dos gays, daqueles de outras etnias, a reintegração dos idosos, dos estrangeiros, das pessoas com deficiência, entre outros. É importante ressaltar isso, né? Diversidade nas organizações é uma forte tendência na área de gestão de pessoas. Isso é bem interessante no sentido de ter outros pontos de vista. Dentro da organização, né? a organização quer fazer uma pesquisa, mas ali com seus colaboradores, ela já tem vários pontos de vista. vista. Na, na tomada de decisão, né, tem várias pessoas participando, vários pontos de vista. Como o texto coloca aqui, mulheres, gays, etnias, idosos, estrangeiros, deficientes, e assim vai as empresas descobriram que existe riqueza em muitos valores que podem ser agregados por meio desse convívio diverso em seus processos cotidianos o Brasil aí algo bem específico né, acompanhando os inúmeros movimentos internacionais em busca de melhores garantias dos direitos humanos também as pessoas com deficiência instituiu uma lei para isso conhecida como lei de cotas preciso ressaltar aqui que algumas empresas Perceberam, por exemplo, que no seu quadro de gerentes né, é, não tinha mulheres. Então, eles estão abrindo processos seletivos exclusivos para mulheres. Perceberam também que no seu quadro de. Não, não falo de, de chão de fábrica, né, de, mas algum, algum nível de gerência, supervisão e etc., não tem pessoas de pele preta. Então eles têm aberto processos seletivos exclusivos para essas pessoas, para que essas pessoas cheguem lá. A gente está falando de Brasil, no qual metade ou mais da metade das pessoas né, tem a pele preta ou parda. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem a esses cargos. É uma forma das organizações pensar. Bom, a unidade 2 vai falar dos direitos humanos, aspectos de direitos humanos e gestão de pessoas, Ainda nessa tendência de respeito, diversidade, direitos, né, que é algo importantíssimo que a gente precisa considerar quando se fala de gestão de pessoas. Então um dos temas mais importantes que devem ser discutidos em qualquer livro de gestão de pessoas está relacionado à igualdade de oportunidade de emprego, ou seja, à contratação de pessoas de uma forma justa e não tendenciosa. Uma força de trabalho mais diversificada, multicultural, também tem se tornado cada vez mais importante para os gestores conhecerem e cumprirem as inúmeras leis relacionadas às oportunidades igualitárias de trabalho. Quando a gente fala em oportunidade, igualdade de oportunidade, a gente também precisa reforçar salários. né? Não é porque... É uma gestora que vai receber menos que um gestor se eles envolvem o mesmo trabalho. A gente está falando de igualdade de salário, de igualdade de, igualdade de oportunidades. Não é porque a é mulher, né, eu não vou promovê-la, não é porque é gay, ele não pode ter um cargo de gestão, mas igualdade de oportunidades de emprego, pensando nas competências que essa pessoa tem para aquele cargo, para aquela função e aí a gente precisa retomar alguns pontos assim repensar alguns pontos a discriminação no emprego não é apenas uma questão jurídica mas também emocional ah, alguns algumas unidades atrás a gente falou sobre saúde mental e aqui a gente reforça isso né ah, precisa se pensar nas pessoas, nos indivíduos, independente de sexo, raça, religião, idade, racionalidade, cor, condição física, ou posição em uma organização. E até mesmo o texto reforça a questão de pelos faciais, né? É, existe, algum, existe preconceito né? Em, em relação às mulheres que têm pelos faciais. Felizmente a gente entende que esse é um problema, a discriminação é um problema, que pode ser minimizado com boas práticas de recursos humanos. Os, os esforços das empresas para promover a diversidade, não motivados por razões legais, mas pela necessidade de ganhar vantagem estratégica. Os profissionais de recursos humanos concordam que, quando todas as funções de recursos humanos estão em conformidade com a lei, a organização se torna um lugar mais justo e um concorrente mais eficiente. Entretanto, Apesar de, de o texto reforçar a questão de legislação, lei, etc., as organizações precisam repensar suas práticas. Então, assim, é importante ter, é importante ter normas de conduta no qual a discriminação apareça, como se ocorrer, né? o que, que a empresa vai fazer, como vai agir. É importante ter punições nesse sentido, a gente não pode ser conivente com práticas de discriminação dentro da organização. E aqui o texto reforça bem isso, né? independentemente de sexo, raça, religião, idade, nacionalidade, corpo, condição física, posição e até pelos faciais. Então, independente disso, né, nós temos um trabalhador na organização no qual a gente deve respeito, no qual a gente deve promover oportunidades igualitárias e não gerar discriminação na organização. E aí o texto avança. A discussão sobre igualdade de oportunidade de emprego como prioridade nacional surgiu lentamente nos Estados Unidos até meados dos anos 50, 1950, início dos anos né? de 1960, as questões relacionadas às práticas não discriminatórias de emprego não haviam recebido grande atenção do público. Mas aí três fatores parecem ter influenciado no desenvolvimento de legislação nesse sentido. A mudança de atitude em relação à discriminação no emprego, a publicação de relatórios que se destacavam as injustiças e os problemas econômicos vividos pelos trabalhadores pertencentes a minorias, e a necessidade dos legisladores em diferentes níveis de governo padronizarem o conjunto crescente de leis e regulamentos Acerca da discriminação. Preciso fazer uma ressalva. O texto fala de minorias, mas se a gente for pensar, né, mulheres, pessoas de cor, de, cor, de pele de cor preta, parda, não são minorias, mas elas são minorizadas. Né? Elas não têm acesso a uma posição melhor na organização. Elas, elas não têm voz, né? Elas são, elas são colocadas de lado. Então elas são minorizadas nesse sentido. Alguns estudos constataram que as empresas com mais políticas progressistas de não discriminação superam as empresas concorrentes, que não possuem esse aparato. E aí outros estudos citados pela Comissão de Igualdade e Oportunidade de Emprego, essa Comissão dos Estados Unidos, reforça a, o ponto de políticas de trabalho flexíveis e a contratação de pessoas mais adultas, mais velhas, de forma que as empresas descobriram que é vantajoso contratar profissionais mais velhos, porque eles têm conhecimento, são confiáveis e frequentemente estão mais dispostos a trabalhar em horários flexíveis. À medida que as empresas se expandem por todo o mundo, seja fisicamente ou virtualmente, elas reconhecem que precisam empregar pessoas com diferentes talentos para melhor compreender os mercados no exterior e competir neles. Então lá atrás, lá atrás, um parágrafo, no parágrafo no slide anterior, né, a gente falou de sexo, raça, né? esse slide vai reforçar a questão da contratação de pessoas mais velhas. E todo o texto que a gente apresentou aqui, né, todo o trecho que a gente apresentou aqui de texto, vem falando de pontos de vista então dentro da organização eu passo a ter vários pontos de vista quando eu falo de diversidade, vem falando de competências, de várias competências dentro de uma organização, vem falando de superação perante os concorrentes, vem falando de vantagem competitiva quando eu invisto, invisto em diversidade. Então são aspectos importantes que as organizações precisam pensar e são aspectos que consideram os direitos humanos nas organizações sem discriminação e com igualdade de oportunidade de trabalho, emprego, cargo e etc. São pontos que as organizações precisam considerar. Uma conceituação simples de direitos humanos no trabalho pode ser aquela que nos remete à proteção da dignidade da pessoa humana Toda norma que tenha como finalidade primeira, mais imediata, a proteção da dignidade da pessoa humana. É uma norma de direitos humanos. O trabalhador, ah, e aí tem um ponto que a gente precisa ressaltar. O trabalhador, caso se sinta assediado nessa atmosfera negativa no ambiente de trabalho, deve procurar sua entidade sindical. Esse é um dos caminhos que é sugerido deve fazer o relato da situação para que o sindicato possa tomar as devidas providências como ente coletivo e melhorar, trazer um ambiente de, de trabalho confortável para o trabalhador, para que ele possa produzir e não tenha nenhum problema quanto à sua saúde. Pessoal, isso foi o módulo 4, tendência na gestão de pessoas. Preciso reforçar pela última vez, né? É, tem uma leitura obrigatória, tem check-out de presença, tem vídeo aula, tem fórum, tem uma série de coisas aqui, mas como é um assunto muito importante, também tem várias leituras complementares, que vai agregar aí mais informação para vocês. Bons estudos, obrigado.